Bom dia pessoal, feliz sexta-feira! Hoje. Ups! Você sabe que aqui é não pode? Tem alguém que me segue pela casa inteira, <risos> pedindo carinho, né, Pombeto? Pedindo carinho. É, meu amor, você dormiu bem? Você dormiu bem? Você mal sabe o que te espera, né, hoje? O oh, dó. Hoje ele tem médico e eu acho que ele vai ter que tomar uma injeção, uma vacina contra a leptospirose, né, meu amor? casa de ferreiro espeto de pau. Já ouviu esse, esse, como é o nome? Ditado. Porque, olha só, um monte de câmera nessa casa agora, mas todas elas sem bateria. E eu filmando com o celular. Que feio! E? Ei, não pode morder o tapete. Olha quem tá bom, bom. em casa de novo. Não pode morder o tapete seu bocão. Ai, ah, eu amo quando ele fica em casa. Hoje ele não está trabalhando de casa. Hoje ele está de férias. Ontem e hoje ele teve folga. Que alegria. E agora a gente vai tomar café. E depois a gente vai levar esse pimpolho para o médico. Eles têm que fazer um check-up. Porque ele fez uma viagem muito longa, né? para chegar até aqui. Ver então, se tá tudo bem com ele e tudo mais. E tem que trocar as informações no chip dele pra colocar ele no meu nome. Então vamos lá. Oi? Bom dia. Bom. Dia. Bonita da Mari! Mexeu, gente. se comportou. Ganhou eu tentei ganhar o pirulito. Eu tentei filmar a injeção, mas foi tão rápido que eu não sei nem se vocês vão conseguir enxergar ali. Quando a gente falou, ah, já ele tinha ganhado uma injeção, uma vacina contra a leptospirose. Tem que voltar em três semanas para vacinar de novo. E é isso. Ele tá ótimo, tá muito bem de saúde, 28 quilos. E ele disse que ele vai ganhar peso ainda, né? Que ele tá muito magrinho. Sim, sim. <risos> não, não, não. Geralmente, ele, ele consegue fazer isso mais fácil. Ele pega embalo. Mas hoje foi engraçado. Acho que ele fez especialmente pro vídeo para vocês. É, gente, a gente mora num país que tem neve. Tem que comprar roupinha pro cachorro. Muito grande ainda, né? E aí, Tindu? Um o que, que, que você acha? <risos> Pongo? Pongo! Pongo! Pongo! Pongo. <risos> safado! Indo conhecer-te o Sami! Eu <risos> conheço-te! Eu conheço-te! Eu Oh! Ele está temendo! medo! <ible> oh, esse é meu irmão, esse não é de esse é meu irmão fecha faz na cama, pô Meu Deus, se tu não de mim, eu já gosto de um Estou <laughs> <laughs> <laughs> muito tudo, coitado. muito não? <laughs> <laughs> Ele voltando de... ...to yourself in ...or yourself in shame. Depends on fashion sense, one Para escapar E a gente guess tá my Oi, gente! Então, a Carol saiu para levar o pongo para fazer um xixizinho, um cocôzinho, para dar uma passeada. E eu tô com a moto de um amigo meu, de um colega meu de trabalho aqui em casa, mas eu vou devolver ela hoje. Resolvi aproveitar que o dia tá assim bonito ó. tá sol eu vou levar a moto de volta e eu vou levar vocês para um passeio então me acompanhem porque hoje vocês vão conhecer um pouco da Suíça por moto Indo, indo passear no parque e ele só foi passear no lugar de casa que lá. a gente quer ver como que ele vai como que ele vai reagir com tanto espaço só tô chateada que a gente esqueceu a câmera me tava o celular mas tudo bem,